Então, vamos lá, vamos começar, né? Pessoal, por que, que eu tô, por que que eu tô aqui hoje? Eu tô aqui hoje é, porque, principalmente, por dois motivos, né? Eu tenho dois objetivos aqui com, com essa palestra de hoje. A primeira é apresentar para vocês é, os três segredos do tratamento natural para gastrite e refluxo. É, eu acredito aí que a maioria de vocês veio interessado nesse assunto mesmo. É ou não é, pessoal? Então, se você quiser aprender é, as causas da gastrite e refluxo, você continue aqui, que eu também vou estar explicando. Antes de começar a apresentação, era interessante que a gente, para uniformizar o, o nosso conhecimento, eu explicar para vocês a, a diferença entre gastrite, azia e refluxo. Então, o que é a gastrite? A gastrite é uma lesão que ocorre na mucosa do seu estômago. E as causas mais comuns de gastrite... São as seguintes: a primeira é a infecção pela bactéria H. Pylori. A segunda, o segundo motivo é o consumo de bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica ela tem um efeito corrosivo aí sobre a mucosa do estômago. É, outra coisa também que pode provocar gastrite é o uso de medicamentos anti-inflamatórios, principalmente é, os anti-inflamatórios daquele grupo anti-inflamatórios não esteroidais. Né? esses medicamentos eles inibem a produção de uma substância chamada prostaglandina e essa substância é, é responsável aí pela, pela construção da nossa mucosa. Né? Então, inibindo a produção da prostaglandina, a, a mucosa tem um afinamento e aí o, o seu estômago e todo o trato digestivo fica mais suscetível aí a, a gastrite. E mais um fator é o estresse e ansiedade. Né? Sobre o estresse e ansiedade eu vou estar explicando mais para frente também como que o estresse e a ansiedade provoca é, problemas aí no seu estômago? Azia. O que é azia? Azia é uma sensação de queimação que ela pode ir da boca do estômago até a sua garganta. Né? Azia normalmente é um é um sintoma da ocorrência do refluxo. É, e o que é refluxo? Né? Refluxo é, ocorre quando o conteúdo do estômago sobe para o seu esôfago. É, isso que é caracterizado como refluxo, né? ele pode subir na forma de gases, né? pode ser um arroto, ou às vezes nem um arroto, né? simplesmente sobe um, um gás aí pelo esôfago, esse gás pode é, ter um pouco de acidez, aí porque ele, ele vem do, do seu estômago, ou ele pode subir na forma de líquido, né? normalmente é a forma mais grave, quando sobe na forma de líquido, ele provoca uma queimação bem intensa, quem já passou por isso, é, sabe do que, que eu estou falando, é realmente uma uma sensação né, muito ruim aí quando ocorre aquele refluxo líquido. E o que, que é a doença do refluxo gastroesofágico? Né? É, nada mais é quando a pessoa tem o, o refluxo mais do que duas vezes durante a semana. Né? Então, é, é pela frequência que você determina se a pessoa tem apenas um refluxo. Né? Um refluxo seria assim, ah, ela teve um refluxo essa semana, na outra semana não teve nada. No, no máximo, uma vez por semana, aí uma coisa ocasional. Agora, quando isso é mais frequente, né, de duas ou, ou mais vezes por semana, já é caracterizado aí como doença do refluxo gastroesofágico. Eu vou explicar também para vocês o, quais são os principais benefícios de fazer um tratamento natural. Né, então, quais são esses benefícios? Bom, o primeiro benefício é você ficar livre do efeito colateral do uso de medicamentos. Né, esses medicamentos eles provocam aí, alguns problemas, principalmente com o uso a longo prazo e o tratamento natural na verdade você não tem esses efeitos colaterais pelo contrário né muitos produtos indicados para o tratamento natural na verdade eles apresentam outros benefícios para a saúde além de serem bons para tratamento da gastrite e refluxo então você troca né o efeito colateral do remédio né, por um suplemento ou um alimento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 É porque melhorando a parte digestiva, ele acaba trazendo benefícios para todo o seu corpo. Né? E também o tratamento natural vai acabar te gerando economia, né? Porque você vai deixar de gastar dinheiro é, com medicamentos caros. A Nirvana a Souza Vieira está comentando aqui, faço tratamento com omeprazol, mas não serve de muita coisa. Tenho gastrite e refluxo com um pouco de esofagite. É, eu vou explicar mais para frente aqui é, por que, que o omeprazol, ele... Para quem sofre de refluxo, é, por que ele não resolve o problema? O Heraldo Freitas, do Rio de Janeiro, eu tenho somente azia todos os dias, refluxo quase não tenho. Na verdade, Heraldo, se você está tendo azia, é, o que eu falei, azia é um sintoma do refluxo. Se você está sofrendo de azia, significa que o conteúdo do estômago está subindo e está provocando essa queimação. Aí. A azia normalmente é uma sensação que dá é, no início do seu esôfago. Pessoal, eh, eu gostaria que vocês fizessem um exercício agora comigo. Imagina que você pudesse eliminar eh, todos os fatores que causam eh, gastrites e refluxo da sua vida. Eh, seria bom ou seria ótimo isso, pessoal? Não é mesmo? Isso aí acho que seria excelente. Né? Imagina só, o que você poderia fazer? Você poderia comer à vontade, sem sentimento medo. É ou não é? Imagina você é, poder se livrar do uso desses medicamentos que inibem a produção de ácido no estômago, que podem acabar prejudicando a sua saúde. Né? Você gostaria disso, né? Sim ou não? Se você fez esse exercício aqui, você imaginou essa situação comigo? Continua aqui então, que eu vou estar tá passando para você informações que vão deixar você mais próximo de realizar tudo isso. Nessa apresentação aqui, eu, eu vou estar tá ensinando para você os três segredos do tratamento da gastrite e refluxo que você precisa seguir para se curar definitivamente. É, esses três segredos, eles estão relacionados uns com os outros. É, portanto, não adianta você estar tá utilizando só um desses segredos e não utilizar os demais. Né? É, se você fizer isso, você pode até sentir melhoras. É, mas pode ser que você não se cure definitivamente. Né? Enquanto você não seguir é, todos esses três segredos aqui que eu vou estar tá revelando para vocês. Mas antes de começar, é, então eu gostaria de contar uma história para vocês. Então, vamos lá. Eu, eu tinha uma vida normal, né? Vivi uma vida normalmente, eu, eu nunca tinha sofrido dias de refluxo, nem mesmo sabia o que era gastrite, né? Quando eu era jovem, tinha aí os meus 18 anos, 18, 19, eu comia sem me preocupar se o alimento era saudável ou não. Tomava aí refrigerante de dois a três copos junto com as refeições, desde quando era criança. Nessa época eu não comia salada e nem vegetais. Eu consumia bastante alimentos industrializados, como bolacha, salgadinho. Na época eu bebia um litro de leite por dia, é verdade, hoje eu me lembro disso, hoje eu praticamente nem tomo leite quase. Nessa época eu tomava cerca de um litro. Eu, normalmente eu ficava várias horas sem comer, né, tomava um café da manhã bem fraco, ficava várias horas sem comer, e depois chegava na hora do almoço e da janta, eu fazia aquela pratada para matar a fome. É, bebia cerveja às vezes, né, algumas bebidas mais fortes quando saía no, no final de semana. É, além disso, eu era aquele tipo de pessoa que, quando alguma coisa me estressava ou me, me irritava, eu guardava aquilo para mim e não conversava com ninguém. Né, quando Aos 20 anos, aí eu, eu sentia azia de duas a três vezes por semana, mas eu, eu não dava muita bola para isso. Né? Quando isso acontecia, eu simplesmente tomava um, um antiácido, Aquele sal de frutas, tomava o sol de frutas e para mim isso aí resolvia. Né? Eu não tinha é, a menor ideia que o, do problema que o meu estilo de vida ia acabar me causando. Foi então que aconteceu o pior. Né? E o que, que foi o pior? Aos 25 anos, eu acabei tendo uma crise. Né? Foi uma, uma queimação que começou. É, ficar cada dia mais forte. Aí o que, que eu fazia? Eu tentava seguir aqueles conselhos, né? Que a gente recebe, ah, toma leite que é bom, toma antiácido, toma suco de batata. Né? O suco de batata é interessante, né? Porque o suco de batata ele até tem algumas propriedades. É, quem já tomou suco de batata aí sabe que é um suco ruim pra caramba. Mas ele sozinho, ele não resolve nenhum problema, né? Ele talvez pode até dar algum alívio ali na hora mas ele não resolve sozinho, não. E, na verdade, nenhum desses dessas soluções aí que o pessoal me apresentava estava resolvendo o meu problema. Na verdade, a queimação se tornava cada dia mais forte. Chegou um ponto que qualquer coisa que eu comia piorava a sensação. Teve dias em que até mesmo um copo de água me fazia sentir queimação. Aí chegou aquele momento, eu acredito que aconteceu a pior coisa que alguém que sofre de azia e refluxo é, pode passar. É, eu comecei a ficar com medo de me alimentar. Eu fiquei com medo de me alimentar, eu acabei, é, já era magro, eu acabei emagrecendo 5 quilos. Alguém aí sabe o que é isso? Ter medo de se alimentar? É, nunca tinha imaginado na minha vida que algum dia eu ia ter medo de comida, verdade. Então, foi assim, quando essa situação já estava insuportável, que eu, eu decidi ir ao médico pela primeira vez. E chegando ao médico, eu recebi aquele tratamento padrão, né, o meprazol por 60 dias, antibióticos contra a bactéria H. pylori. e eu recebi um folhetinho lá que dizia para evitar alimentos gordurosos, para evitar refeições grandes, para procurar reduzir o estresse. Né, na época eu, eu era militar, sempre fui extremamente disciplinado, então, eu procurei seguir a risca essas orientações. Na verdade, o tratamento, ele me deu um alívio imediato. Ele me deu um alívio imediato, deu uma esperança aí que, que logo eu poderia estar voltando ao meu estilo de vida normal. Mas, seis meses se passaram e eu comecei a sentir novamente. Né, os problemas voltaram a aparecer. Só que o que, que eu fiz? Como eu, eu tinha a receita do médico, eu simplesmente falei assim, ah, fiz o tratamento e vez que funcionou, eu simplesmente repeti o tratamento, né? Fui direto na farmácia, eu comprei os medicamentos lá, eu repeti o tratamento que na minha cabeça tinha sido bem sucedido. Né? Hoje eu vejo que isso foi um engano. É, eu acabei ficando cerca de 5 anos aí nesse ritmo. Né? Então, eu comprava o medicamento, né? quando sentia algum incômodo, repetia o tratamento para melhorar, daí eu largava o, o medicamento e dali um pouco eu piorava de novo. É, aí foi em 2010 que eu resolvi é, voltar ao médico, né? Procurei um outro médico, na esperança aí de que poderia estar recebendo um, um novo tratamento, alguma coisa mais eficiente aí para resolver o meu problema. Novamente eu recebi aquele tratamento padrão, omeprazol e antibióticos. Esse médico, dessa vez, ainda ele, ele me receitou o omeprazol antes mesmo de me examinar, né? Na primeira consulta eu já saí de lá com uma receita. É, de três meses de omeprazol até fazer o exame da endoscopia, que a gente deixou marcar. Aí eu fui fazer o exame, três meses depois, é, já saí do exame, já com outra receita aí para mais três meses até a data do retorno. E aí chegando é, na consulta do retorno, depois aí, seis meses de uso de omeprazol com orientação médica, né, o médico pegou, abriu o meu exame, né? fiquei naquela expectativa, o né, que ele ia falar para mim, e aí ele me deu o diagnóstico, ele, ele falou o seguinte, você está curado. O esôfago e o estômago estão sem nenhuma lesão, seu espínio de inferior está com um funcionamento normal e deu negativo para a capilóide. Aí ele falou isso para mim, só que eu, eu continuava sentindo refluxo. Então, eu, eu resolvi perguntar. Eu falei para ele, falei, mas doutor, apesar disso, eu continuo sentindo refluxo. O que, que pode ser, então, eu perguntei. Aí eu, eu me lembro desse dia, assim, como se fosse hoje. né? Eu fiz essa pergunta... Aí o médico pegou o talão de receita dele, ele abaixou a cabeça assim, começou a escrever. Aí ele virou para mim e falou, falou exatamente essas palavras. Toma o 40 mg duas vezes ao dia, por mais 60 dias, e se não melhorar, você volta. E essa foi a resposta dele. Enfim, eu fiquei sem resposta para a minha pergunta. Ele tirou a folhinha do talão, me entregou, já chamou o próximo paciente. Eu saí de lá e comprei o medicamento, né? continuei tomando. Só que eu comecei a apresentar vários problemas. né? Devido ao uso desse medicamentos, eu comecei a sentir efeitos colaterais. Né? Então, eu sentia dores nas articulações, eu tinha indisposição e cansaço, eu tinha perda da libido. né? E aí eu me espantei quando eu li a bula do medicamento, e eu vi que todos os sintomas estavam lá. Todos os sintomas estavam lá e, e o pior, né? Eu vi lá que o medicamento podia provocar gastrite atrófica, né, que é uma gastrite que ocorre aí quando a mucosa do estômago atrofia. Então, ocorre um afinamento da mucosa aí. E essa é chamada chamada gastrite atrófica. E também tinha um risco de câncer gástrico. Então, isso para mim, eu vi que não fazia muito sentido, né? Na verdade, eu estava tomando medicamento para tratar um problema no estômago e ele poderia gerar outros problemas no estômago. Ele já estava me causando efeitos colaterais e eu não estava fim de esperar é, que os próximos efeitos colaterais também aparecessem. Então, depois disso, eu tomei uma decisão. Eu resolvi assumir o controle da minha saúde. Né? Eu, eu pensei comigo, eu não ia mais deixar a minha saúde na mão de outras pessoas assim é, seguia uma recomendação cegamente, como a do médico, em nenhum momento fui alertado desses, desses riscos aí do tratamento. Então, eu, eu resolvi procurar a resposta para aquela minha pergunta, né? O que poderia estar causando no refluxo se o médico falou que eu não tinha nada? Né, eu queria descobrir a verdade sobre as causas do meu problema e, e as formas de cura, como eliminar essas causas. Então, eu comecei uma, uma busca pelo conhecimento. Né, para tentar descobrir uma maneira de eliminar o meu refluxo. Né, eu, eu queria descobrir uma maneira que eliminasse as causas e que não me causasse tantos problemas. Para isso, então, eu comecei a ler livros, eu comecei a participar de cursos, comecei a ler pesquisas científicas, é, tudo para tentar descobrir como resolver o meu problema. E olha, eu vou falar para vocês, no começo é, foi bem difícil, viu? porque parecia assim que eu estava em busca de um problema, eh, de um segredo eh, guardado a sete chaves. Quanto mais eu tentava descobrir as causas da, da gastrite, da azia e refluxo, e, e como tratar naturalmente, parecia que eu só perdia tempo, eu perdia dinheiro, e eu não, não descobria nenhuma solução aparente. Então, eu comecei a ir atrás da, das maiores autoridades do mundo, em formas de tratamento natural para gastrite e refluxo. Para cada afirmação que essas autoridades faziam, eu, eu corri atrás para verificar se se tinha algum artigo científico comprovando esses argumentos. Né, eu procurava também na, na internet para ver se tinha comentários, né, depoimentos de pessoas que seguiram é, esses especialistas, aí tiveram é, resultados positivos. E aí, depois de bastante tempo, eu finalmente eu descobri, né, descobri os três segredos que você precisa seguir para dizer adeus a gastrite e refluxo. São esses segredos que eu vou estar contando para você daqui a pouco. Eu posso dizer que, após descobrir esses três segredos, eu percebi que o tratamento que eu devia fazer para ficar melhor, na verdade, ele era exatamente o contrário daquele tratamento com medicamento que eu fazia. E eu descobri, na verdade, que o uso dos medicamentos ele, ele piorava as causas do refluxo. Né? Mas, eu, mas eu vou explicar isso para vocês com detalhes mais para frente. Bom, então, parecia que estava tudo certo, né? Só faltava agora mais uma verificação, que era eu testar em mim mesmo para ver se funcionava toda essa teoria, né? E se essas, essas informações, elas iam me ajudar a eliminar a causa do, do refluxo aí que tanto me incomodava. O primeiro passo que eu que eu dei foi parar de usar o, os prazóis. No início foi difícil, porque eu sentia muito refluxo, né? era bem incômodo, é, outro problema também que eu tinha era a dispepsia, né? Aquela dificuldade de, de digerir os alimentos quando você come parece que você engoliu um tijolo ali no seu estômago. É, isso não desce, né? Você fica aquela sensação de embaixamento após as refeições, demora para passar. Então o que eu fazia? Eu ia testando é, as estratégias. Quando alguma coisa eu achava que não estava dando certo, eu pesquisava mais informações, eu ia ajustando ali o, o meu procedimento. E para minha surpresa com a suplementação, as mudanças alimentares, a minha dispepsia foi melhorando aos poucos, é, o refluxo é, começou a ficar num nível bem melhor do que quando eu tomava remédio. E aí, com o tempo, eu percebi que eu não sofria mais de gastrite, azia e refluxo. E a dispepsia também era coisa do passado. Né? Eu, eu perdi o medo de me alimentar, eu voltei a ganhar peso, né, eu voltei a aceitar convites para restaurantes, porque eu não aceitava, né, eu tinha medo de ir para um restaurante, comer, passar mal, tinha vergonha. É, eu voltei a conseguir dormir tranquilamente, sem aquela sensação de queimação à noite. Né, hoje eu sei como eu dou valor a uma boa noite de sono. É, então, eu, eu passei a me sentir muito mais confiante, disposto. E os problemas que o que o uso dos prazois estavam causando, né, eles foram sumindo, então aquelas dores nas articulações melhoraram, eu não ficava mais tão disposto no final do dia, né, eu tinha mais disposição, me limito, voltou ao normal. Enfim, eu acho que eu posso falar para vocês que eu voltei a me sentir até mesmo mais jovem e com muito mais energia. Eu acabei criando um método né, chamado Método Adeus é onde eu utilizava essas estratégias, né, apenas com o suporte das quatro verificações que eu que eu faço? Então, é a indicação de um especialista no assunto, né, confirmação da, da eficácia com pesquisas científicas aí realizadas. Eu fazia também a verificação de, de resultados reais, né, vendo se tinha depoimentos de pessoas que usaram a, essas estratégias e tiveram sucesso. E a última verificação era o teste em mim mesmo. É, então, depois de testar, é, e o melhor de tudo, né, depois de sentir os benefícios de um tratamento natural, é, eu percebi que é, não podia parar por aí, eu percebi que agora é, eu tinha uma missão, esse conhecimento, é, todo esse tempo que eu perdi para descobrir isso, eu não podia guardar isso só para mim, né? afinal de contas, é, eu senti na pele os problemas que a falta de informação e um tratamento inadequado podiam provocar, e depois, felizmente, eu consegui desenvolver o um método para tratar a gastrite naturalmente, né, gastrite, azia reflux, é, e refluxo naturalmente, e o mais importante, com todo o suporte científico necessário. É, por isso que eu estou aqui hoje, para passar para você um pouco desse conhecimento e tentar ajudar você também a entender os benefícios do tratamento natural e um pouco mais sobre as causas desse problema. Bom, pessoal, vocês é, estão preparados para aprender mais um pouco aí? Sim ou não? Já estão aí com papel e caneta, é, porque é, agora eu vou estar vou tá começando. Né, para você aprender isso definitivamente, eu, eu vou pedir aí a sua atenção por cerca de uma hora, uma hora e meia. É, depois disso, você vai é, descobrir quais são os três segredos do tratamento natural para gastrites e refluxo. É, mas não é só isso, você vai entender muito mais sobre é, as causas do refluxo. Eu, eu ouso dizer aqui o seguinte, que no final dessa apresentação, é, vocês vão estar sabendo muito mais sobre é, gastrite, azia e refluxo e as causas do problema do que muitos especialistas por aí, viu, pessoal? Essa, essa apresentação aqui que eu estou preparando para vocês, é, isso aqui foi fruto aí de, de muito estudo, eu procurei me empenhar bastante para estar tá fazendo essa apresentação. É, uma coisa que eu posso garantir para vocês aqui é que é, ninguém no Brasil hoje é, tem condições de fazer uma apresentação é, Passando todas essas informações Que eu vou estar tá passando para vocês aqui né, Todos esses métodos aqui Para eliminar as causas da, da azia, do refluxo Pode até ser que você conheça Algum especialista que vai passar alguma coisa Que eu também falei né, ah, Isso aqui eu falei, ou alguma dica que eu dei Você fala assim, ah, isso aqui é, tem, Fulano e tal também comenta isso, Essa outra coisa também comenta Mas todas essas estratégias, né, como você utilizar Elas em conjunto é, e fazer aí um verdadeiro combo aí contra as causas da azia e é, eu acredito que mais ninguém no Brasil hoje vai ter condições de estar tá passando isso para vocês. Bom, antes de começar, eu, eu queria mostrar para vocês é, dois depoimentos de pessoas que já se beneficiaram aí com as minhas dicas. O primeiro depoimento é esse aqui, Finance. Então, o um depoimento dele, tg vocês você e seu vídeo foram fundamentais para entender a doença e o processo de cura. Passei um ano nas mãos de gastros. Tomei todos os olhos do mercado e não resolvia nada, só amenizava os sintomas. Eu fiquei depressivo, com a libido comprometida, desnutrido. Infelizmente, vi que vivemos sob uma máfia da indústria de remédios, sem generalizar, é claro. Mas a maioria dos médicos está submetida a essa indústria para levar algum tipo de vantagem. E por isso vão te empurrando, que são orientados a fazer, sem nem checar a origem da sua doença. Gostaria imensamente de lhe agradecer pela sua dedicação e pelo seu trabalho. Grande abraço. Okay, aqui é outro depoimento da Mirde Souza. Se estiver aí, também manda um, um boa noite para gente aqui, Mirde Souza. Enfim, depois de fazer uso de vários medicamentos e sempre ter a boca, a garganta queimar-me, dores insuportáveis, eu fico até surpresa de ver a minha vida e saúde normal. Fico feliz com esta nova vida e agradeço a você que empenhou em pesquisas e sondagens. Obrigado. Valeu, Tegon Júnior. Deus te abençoe sempre. É, deixa eu estar tá fazendo algumas perguntas aqui para ver aqui o, o, o que, que eu explico com mais detalhes para vocês depois. Quem, quem aqui, é, quando faz uma refeição, é, logo, logo após a refeição, sente dor, queimação, refluxo ou então qualquer desconforto após comer? Né, pessoal, é, responde para mim aí. se Você tem esse tipo de problema após a refeição? Sim ou não? Por que eu estou perguntando isso? Porque esse é um dos pontos é, que as pessoas não entendem muito bem. Né? É, Por que acontece? Alguns acham que é porque comeu demais, é, outros pensam que pode ser porque está com excesso de ácido no estômago, é, tem gente que fala que é porque comeu gordura, né? tem gente que fala que não pode comer frutas cítricas, que não pode tomar líquido durante a refeição, é, que não pode ficar muitas horas sem comer, tem que evitar os alimentos gatilho. Então, é, pessoal, existem muitos mitos nisso daí, tá? É, algumas coisas são verdade, sim, é, mas outras são, são puro mito. Tá? Então, a gente precisa saber diferenciar o que é mito e o que é verdade aí desse, desse tipo de, de comentário. É, outra pergunta aqui. É, alguém aqui tem problema quando toma leite ou então consome alimentos com glúten? Né? Você tem problema com leite ou com glúten, sim ou não? Esse, esse é outro tópico muito polêmico porque tem gente que diz que leite é bom para tem outros que falam que não pode tomar leite por causa da lactose né é, e o glúten então glúten tem que ser cortando glúten da dieta né é, esses são assuntos que também é preciso saber o que é verdade eu vou estar esclarecendo isso mas uma pergunta só antes da gente começar é, quem aqui é, já fez exame e foi diagnosticado que o seu problema é no esfíncter o inferior, sabe? Aquela válvula que separa o estômago do esôfago. Tem alguém aí que tem um problema é, no esfíncter? Tem hélia ou tem hipotonia? É, porque esse também é um ponto é, que existe bastante dúvida. Muitas pessoas pensam que quando o problema é no esfíncter, a única solução é cirurgia. Né? E eu vou estar tá explicando para vocês. Será que isso é verdade? Né? Será que quando o problema é no esfíncter, Pesofagiana inferior, o, a única solução é realmente a, somente a cirurgia? É, é, fiquem comigo aqui que eu vou estar tá, tá respondendo essas perguntas para vocês. É, eu gostaria de explicar para vocês aí o, o que que, quais são as causas do, do refluxo, né? E aproveito para ir contando também como, como que eu descobri essas causas. Em 2013, né, por acaso, eu estava assistindo uma palestra do... Dr. Laer Ribeiro. É, a palestra, no caso, ela nem era sobre gastrite, azia, refluxo, nem nada disso. Né? Mas ele acabou citando durante essa apresentação um livro. Né? Um livro chamado Why Acid is Good for You. Né? O título dele traduzindo é Por que o ácido do estômago é bom para você. É, esse livro é, é um livro do médico naturopata Jonathan Wright. Né? É, eu vi o título desse livro e ele, ele me intrigou, né? Como assim o ácido do estômago é bom para você, né? Eu o tempo todo tomando um prazol aí para inibir a produção do ácido no estômago e de repente alguém falando aí que o ácido do estômago é bom para você. Então, eu imediatamente eu fui atrás desse livro. Eu tive acesso a informações que, que me chocaram. né Na verdade, ele dizia que a causa da azia refluxo era a falta de ácido não excesso. E dizia que o tratamento adequado era fazer a reposição desse ácido que está faltando e não tomar medicamentos para inibir ainda mais a acidez do estômago. Eu li o livro inteiro umas duas vezes seguidas. A argumentação dele era muito boa. É, falta de ácido no estômago prejudica a sua digestão, faz com que o alimento fique mais tempo parado no estômago e facilita aí, a ocorrência das e refluxo. Só que tinha um problema, depois de todos esses anos tomando medicamento para limpar desde o estômago, era muito difícil para mim acreditar nisso que ele dizia. Né, eu tinha que conferir se isso era verdade, não bastava só ler o livro e, e pronto. Né, então eu resolvi é, pesquisar e descobrir mais sobre isso. Né, eu comecei a ler pesquisas científicas, é, procurar outros médicos naturopatas pelo mundo. Aliás, pessoal, deixa eu esclarecer, o é, que, que é um médico naturopata? Né? Nos Estados Unidos e na Europa existem essas especialidades, são médicos especializados em tratamentos naturais. Né? No Brasil não existe essa especialidade, mas no, no exterior existe. Então, assim, é, esses médicos naturopatas foram aí as principais autoridades que, que eu fui atrás é, para tentar descobrir como resolver o meu problema naturalmente. Então fui atrás de, de outras teorias e descobri mais coisas, né? É, como essa daqui, né? Então esse livro aqui, Fast Track Digestion, Hartburn, é digestão de trato rápido. É, esse livro é prazia, né? Hartburn é em inglês. Ele é desse desse cara aqui, é o Norman Robillard. Ele é um microbiologista, né? Ele tem PhD. Ele é autor desse livro. E ele diz apresentar uma solução clinicamente comprovada para o tratamento da zia e refluxo, é, sem uso de nenhum medicamento, apenas com dieta. A é, solução clinicamente comprovada significa que os pacientes seguem aí a, a, as orientações dele e tem resultados clínicos, aí, são diagnosticados aí curados depois de utilizar o procedimento que ele falou. O é, que, que diz a, a teoria dele? A teoria é, dele diz que o refluxo, é resultado do crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado. Né? Segundo o, o, o norma, essas bactérias fermentam o alimento que, que nós consumimos e produzem gases. Aí esses gases fariam tanta pressão no, no nosso estômago que provocam refluxo. Ele, ele gosta de, de citar o um exemplo, né? como colocamentos numa garrafa pet de refrigerante. Né? Quem já fez essa experiência sabe do que eu estou falando. Né? O negócio gera uma pressão, ali sai muitos gases. É, realmente, esse livro está entre os mais vendidos no, no site da Amazon dos Estados Unidos. Existem muitos comentários positivos de pessoas que seguiram e tiveram resultados comprovados. É, e adivinha só, né? pesquisando mais a fundo, é, além da dieta, uma das causas do crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado é, é o quê? É a baixa produção de ácido no estômago. Por quê? Porque o ácido do estômago, ele, ele, ele serve como uma barreira contra bactérias. Quando a sua produção está baixa, as bactérias sobrevivem à passagem do estômago. Quando a produção de ácido está normal, a bactéria cai no estômago, o ácido ele é tão poderoso que ele destrói as bactérias. Dificilmente uma bactéria sobrevive à ação do, do suco gástrico. Mas quando a produção de ácido é suficiente a bactéria consegue passar e chegar é, inteira aí até o seu é, intestino. Então, para mim, parece que tudo começava a se encaixar. Né? Então, baixa produção de ácido, provoca aí a, a, a disbiose, né, esse crescimento excessivo de bactérias, que provoca gastrite e refluxo. Mas tinha mais coisas para serem descobertas. Né? Mais coisas. Não era só isso aí. Não era tão simples assim. Tem mais um fator aqui, então, assim, numa análise mais simples, é, por que ocorre que o refluxo? refluxo acontece quando essa válvula aqui que separa o estômago do esôfago, né, chamada esfíncter esofagina inferior, ela, ela se abre, né, ela relaxa indevidamente e permite aí, que o conteúdo do ácido do estômago é, suba para o esôfago. Né, isso acontece de forma moderada na forma de gases ou arrotos. Ou de forma mais, mais severa quando sobe na forma líquida. E por que, que acontece isso? Né? É, sabe qual que é uma das causas do enfraquecimento aí, desse spímpter esofagênio inferior? É, você acertou se você disse baixa produção de ácido no estômago. Né? Por que isso? Porque o, o spímpter esofagênio inferior ele tem um funcionamento que depende do pH. Depende então da acidez do estômago. Né? Quando... Quando a gente come, o estômago produz ácido. Né? E o esfíncter esafagiano inferior, quando ele percebe que a acidez aumentou, ele se fecha para prevenir o retorno dos alimentos. Né? Porém, quando a produção de ácido é insuficiente, é, o estômago não chega a ficar ácido bastante para estimular aí, a contração do esfíncter esafagiano inferior para que ele se feche. Então, daí fica mais fácil de ocorrer o um refluxo. E a nossa digestão. Ela, ela, como um todo, ela funciona assim. Sempre que, que o alimento está em uma fase da digestão, o corpo tem um mecanismo para evitar que esse alimento volte para a fase anterior. Então, por exemplo, quando você põe um alimento na boca, você está mastigando. É depois que você mastigou, você engoliu o alimento. Depois que você engole, ele já passou pela fase da mastigação, ele não volta para sua boca. Então, daí o alimento desce e cai no estômago. No estômago, é, inicia-se a fase ácida da digestão essa fase ácida, então, o estômago né, joga o suco gástrico, joga o ácido clorídrico, né, aumenta a acidez do estômago e aí a gente tem um mecanismo, que é o esfíncter esofagênio inferior, que ele se fecha e não permite aí que o alimento volte do estômago para o esôfago. Quando termina a fase ácida, é, o alimento sai do estômago e segue para o duodeno. No duodeno, ele vai iniciar a fase alcalina da digestão. Né? A fase alcalina, ela precisa de acidez para ela ser acionada corretamente. Então, quando chega o conteúdo ácido no, no duodeno, ocorre a liberação de um hormônio chamado secretina, né, e ele estimula aí a produção de suco pancreático, carbonato de sódio e da bíblia. É, e aí o alimento também não volta mais para o estômago. Né? Existe uma outra, uma outra válvula, um outro esfíncter ali que se fecha, e não permite aí que o alimento volte do duodeno para o estômago.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 é, para gastrite com o meprazol, mas eles dizem que não é necessário eliminar a bactéria. Só que eles, é, eles não passam antibiótico e também não passam nenhum outro método natural é, para você combater essa bactéria. É, esse é um tratamento perigoso, né? Porque você toma o prazol e você, se você tem essa bactéria, é, ela vai acabar se reproduzindo, vai acabar aumentando aí a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 Ele afirma que existem mais de 16 mil artigos científicos de literatura médica que comprovam o fracasso no tratamento à base de medicamentos para reduzir a, a produção de ácido no estômago no tratamento contra o refluxo. Então, na verdade, já está comprovado aí que o uso de prazois, por exemplo, ele não ajuda no tratamento do refluxo. Ele pode até ajudar, de repente, um processo de recuperação de uma gastrite se a, pessoa, se a pessoa tiver uma úlcera mais severa, é, talvez seja o caso de tomar por um pequeno período aí o, o prazol, porque ele inibe a produção de ácido e daí a pessoa consegue se recuperar dessa úlcera. Então, se ela tiver uma, uma esofagite mais grave, né, que realmente ela não possa é, ter nenhum pouco de, de ácido aí, no, no seu esôfago, ele já está muito é, lesionado. Mas se não for esses casos mais graves, é, na verdade, o uso do prazol ele não, ele não apresenta benefícios. É, e o estresse? estresse né? Algumas pessoas aí perguntaram sobre estresse. Tem gente que falou aí de gastrite nervosa. Eu vou explicar agora se contribui aí para o surgimento da, do refluxo e também da gastrite, né? Bom, com e refluxo, eu acho que isso aí já é um, um senso comum, não é mesmo? É, todo mundo aí já, acho que a maioria de vocês já tem essa noção de que o estresse está relacionado aí. Quando você se estressa, você sente um, um, uma, um reflexo disso no seu estômago. O que pouca gente sabe é o porquê disso. Né? Então, o que acontece? Aqueles especialistas né, que indicam um tratamento à base de prazóis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 Ele é professor de ciências biológicas, neurologia, ciências neurológicas e neurocirurgia, lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele é autor desse livro aqui, é, Por que as zebras não têm úlceras? É um cara altamente gabaritado. É, nesse livro, ele, ele apresenta bastante artigo científico que reforçam aí a sua teoria. Ele tem conhecimento, é uma autoridade sobre o assunto.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 é a baixa produção de ácido que ocorre também quando nós estamos estressados e essa baixa produção de ácido provoca aí problemas digestivos, essa né, assim, interrupção no processo digestivo é que ocorre durante a situação de estresse. Talvez você esteja pensando aí, né? É, quer dizer então que o problema nunca, nunca vai ser excesso de ácido? Bom, existe, existe um problema relacionado ao excesso de ácido no estômago é uma Sim. doença chamada síndrome de Zollinger Ellison é, ela é também chamada de hipergastrinemia essa doença ela é um fenômeno bem raro né é, normalmente ela é provocada quando tem um tumor aí no pâncreas ou no duodeno e ele acaba aumentando a produção de ácido no estômago é, para vocês terem ideia essa essa doença ela a incidência dela, é estimada assim, é uma pessoa é, por ano, é, para cada 2 milhões de habitantes, corre o risco de ter essa doença. Então, você imagina aí um país com 100 milhões de habitantes, por ano, cerca de 50 pessoas vão correr o risco de estar tá desenvolvendo essa síndrome. Então, o que, que eu posso falar para vocês? O, o excesso de ácido pode provocar problema no estômago? É, Pode estar relacionado com alguma doença? Pode sim. Só que essa não é a regra, essa é a exceção da exceção da exceção. Na dúvida, para você saber se o seu problema é excesso ou falta de ácido, o que você faz? Você pode fazer o teste da acidez no estômago. O teste da acidez do estômago. Se você não sabe como fazer, você pode procurar no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo lá que eu explico. É uma maneira de fazer esse teste, através do teste do bicarbonato de sódio, você toma uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio com água é, em jejum, o bicarbonato de sódio ele reage aí, com ácido, ele, ele libera gases, então você vai tomar essa mistura de manhã em jejum, vai ligar um cronômetro e vai ver quanto tempo você demora para estar tá, é, saindo a rotos. De acordo com o tempo, você consegue perceber se você está com é, falta de ácido, é que está normal ou está com excesso de ácido. E talvez outra dúvida que você possa ter também, né? Por que, que nunca me contaram isso antes? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui uns dados. Por que, que nunca te falaram sobre isso? Esse gráfico aqui, ele foi retirado é, de um artigo científico. Está o link aqui abaixo para quem quiser conferir, tá? Esse aqui é o endereço. O que, que é esse gráfico? Esse gráfico representa as vendas é, do medicamento isomeprazol em 2009. Está somente o isomeprazol. Aqui é, não está incluído aí o omeprazol, o pantoprazol, nem outro prazol. É, na verdade, se você somar eles todos, esse número vai ser muito maior. É, então, apenas do isomeprazol, mas já dá para a gente ter uma boa noção. O que, que diz esse gráfico? Ele diz o seguinte, que em 2009... Essa primeira parte é, cinza aqui, é, nos Estados Unidos, 13,5 bilhões de dólares é, das vendas de exomefrazoa. É, foi a receita das vendas com isometrazol E no mundo essa receita ficou em 24 bilhões. 24 bilhões. Então, é, realmente você percebe que há um interesse muito grande. É, da indústria farmacêutica em estar tá vendendo esse tipo de medicamento. Né? Ela não iria agora, de repente, aparecer publicamente e informar para você, assim, que olha, na verdade, o problema não é excesso de ácido, o problema é falta de ácido, então esse medicamento aqui, ele não é o ideal para você se tratar, né? ela não vai fazer isso. Né? É, a indústria farmacêutica, ela descobriu uma verdadeira mina de ouro, por quê? ela alivia os sintomas e ela piora a causa do problema. Por que, que ela alivia os sintomas? Porque o, o pH do estômago normal né, ele, ele é bem ácido. É, a escala do pH ela vai é, do 0 ao 14, né, quanto menor o número, mais ácido. Então, o pH do estômago normal ele é em torno de 1,5 a 2. É, a pessoa que tem a produção de, de ácido normal, ela, ela tem é, esse pH no seu estômago. O pH do nosso esôfago é em torno de 5, 5, 6. O que acontece? A pessoa, quando ela está com uma baixa produção de ácido no estômago, o pH do estômago dela, ao invés de estar 1,5, um ele está em 4. 4, para o estômago, é, não é muito ácido. Né? Ele, ele já não digere direitos alimentos, ele já apresenta problemas. É, porém, se você tem um refluxo né, e sobe esse, esse conteúdo do estômago com um pH 4, para o esôfago, isso ainda é, ainda é forte. Né? Porque o pH do esôfago normal está entre 5 e 6. Então, você vai sentir aquela queimação. A sensação psicológica é que você está com um excesso de ácido. Né? Afinal de contas, você está sentindo né, a queimação devido a, a, a um conteúdo ácido do estômago que está subindo. Só que isso não quer dizer que o estômago está produzindo ácido em excesso. Quer dizer que o estômago não está funcionando direito. Ele está produzindo pouco ácido. E é esse o é, motivo que o medicamento acaba funcionando. Porque, na verdade, o que, que ele faz? Quando você toma o, o medicamento, ele corta quase que totalmente a produção de ácido do seu estômago. Então, se o pH está 24, com o medicamento, seu pH vai para 6, quase 7. E aí, se você sofre refluxo, né, tomando omeprazol, você vai sentir o refluxo. Mas talvez ele não vá incomodar tanto, né? ele não vai ser tão ácido. Porque, na verdade, o estômago já não está produzindo quase ácido nenhum. É, só que o medicamento está piorando a causa do problema. Ele está aliviando o sintoma, ele está piorando a causa do problema, ele está piorando a sua digestão. Mais vende. Né? Mais vende. Então o objetivo da, das indústrias é, é o lucro. É, ela, Está dando um alívio imediato, mas a pessoa que toma, ela está se tornando dependente. É um mercado de bilhões de dólares e você vê que as vendas só aumentam todo ano. Então, quer dizer, você verifica que esse medicamento, se ele, as vendas só aumentam, ele não está curando as pessoas. Né? Se estivesse curando, a pessoa toma e depois não precisa mais tomar. Ele está deixando as pessoas dependentes dele. Por isso que o seu consumo só aumenta. Além disso, outro motivo pelo qual talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso é porque, até algum tempo atrás, era muito difícil o acesso a esse tipo de informação. Vocês vejam só, a maioria das informações que eu mostrei para você é proveniente aí de é, especialistas do exterior. Então, para a gente ler um livro estrangeiro, é, antigamente era difícil, até menos de se adquirir. Hoje em dia a gente tem a facilidade, aí, no site da Amazon você compra um e-book né, na forma digital. Você compra o livro e quase no mesmo instante você já pode estar lendo ele. É a facilidade de poder, poder estar assistindo vídeos, né, palestras de especialistas lá nos Estados Unidos, na Europa, daqui da minha casa. É, outra coisa que hoje em dia ajuda muito é a plataforma do Google Acadêmico. É né, uma plataforma do Google que você pesquisa é, apenas é, resultados de artigos científicos. Então, é, realmente, se não houvesse essas facilidades aqui hoje, é, com certeza eu não teria descoberto uma forma de tratar naturalmente é, gastrite e refluxo. Talvez não tivesse descoberto nem 10% do que eu descobri. Se eu, e digo mais, se eu conseguisse descobrir 10% do que eu descobri, já seria já um esforço é, tremendo, aí, uma dificuldade muito grande é, para estar tá chegando nisso daqui. Bom, pessoal, eu interrompi aqui a apresentação. Deixa eu falar com vocês. Bom, no, no final desse nosso encontro, é, eu vou estar revelando para vocês também uma técnica é, do meu curso avançado, né? O método da Deusazia. É uma técnica é, que vai fazer com que você não sinta aquele incômodo após as refeições, sabe? Sabe aquela azia que você sente depois da refeição? É... Então, eu vou ensinar para vocês uma técnica que vai fazer com que você não sinta é, aquele incômodo após as refeições, né? Aquela queimação, a, a, essa técnica vai ajudar a diminuir a queimação, aquela sensação de embaixamento e, e o refluxo. É uma técnica simples, é, mas muito poderosa, vai ajudar você a evitar os problemas é, após as refeições. Essa técnica é a técnica do limão turbo. Mas antes de, de revelar a técnica, é, como prometido... É, eu vou revelar para você os três segredos que você precisa é, seguir para conseguir se curar definitivamente da gastrite, azia e do refluxo.